E finalmente uma atualização que todo mundo esperava Isso mesmo, o CV13 chegou no Clash of Clans E chegou com uma novidade Então quer saber tudo o que rolou? Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui de volta Com a atualização do Clash of Clans CV13, mano Eu tô aqui no Rio de Janeiro, num hotel trabalhando Mas não faltava, não podia faltar vídeo pra vocês aqui Dessa novidade, então com certeza eu vim aqui para trazer para vocês todas as novidades do CV13. Começando hoje, hein, galera, olha, tem muita coisa. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um CV12 maximizado. Calma, vou mostrar para vocês como ele vai ficar como um CV13. Primeira coisa que a gente vai ver aqui nessa informação é que provavelmente os números podem mudar, mas provavelmente será 12 milhões para atualizar o CV para o CV13. É mais ou menos isso. A gente não tem certeza, mas pelo que a gente imagina aí deve manter esse mesmo padrão. É claro. Bom, 12 milhões, a gente precisa saber como vai, quanto tempo vai demorar para poder atualizar o CV e também vamos atualizar ele aqui e ver como ele fica e como vai ser aí a o esquema. Bora lá então, vamos para a primeira informação, saber quanto tempo ele demora. Bom, tá aí para vocês, 18 dias Pra ele ficar pronto, então eu diria que a melhor coisa a fazer é tentar utilizar aí um martelão. Já aproveita, já acumula aí o seu martelão, compra o seu martelão pra poder... Passar de nível rapidamente, sem precisar de esperar 18 dias. Imagina lançar o CV13 e você conseguir só depois de 18 dias você ter ele pronto. Cara, é doideira. Você vai ficar na, na, na febre pra poder utilizar o novo CV. Então, mano, utiliza o seu martelão. Eu vou utilizar o meu, então vamos lá na mágica. Atualizar o CV. É isso, bora lá então. Atualizamos o CV. Tá pronto o CV13 aí, ó. Meu amigo... Que CV13 maluco, mano, muito bonito, olha como ele tá aqui, galera, CV13, tá lindão realmente, muito bonito, tem ali ó, um... ah, aqui na lateral tem ali o número 1, porque ele é estrela nível, nível 1, né, um CV nível 1 ali, então aqui nessa lateral onde tá o rei ali ó, na frente, tem um tipo uma janela vazada que é o número 1, né, acho que vai aumentar ali conforme a gente vai atualizando ele. Vai ficando muito... vai ficando diferente de acordo com o nível do CV, muito legal. Poderia ficar na porta isso daí, né? Mas beleza, tá bom. Bom, vamos lá então na mágica da edição passar para o nível 2. Mas antes, vamos saber o que ele tem de novidades. Bora dar uma olhada então agora o que, que vai rolar com esse CV13. Ó, CV13 nível 1, ele dá ali 200 de dano por segundo. E agora ele tem uma giga inferno, e não uma giga tesla. Giga Inferno 200 de dano por segundo, 1000 é, de dano de destruição após a destruição. né? É, duração de efeito 0 segundos. Que feito, hein? número de alvos: 4 quatro, quatro número de alvos dele. O hum, que será que pega? Bom, vamos ver aqui. ó. Giga Inferno. Ah, agora a gente vai entender tudo isso. A Giga Inferno faz os inimigos se sentirem como um marshmallow numa fogueira. Ao ser destruída, faz o centro da vila voar pelos ares numa explosão congelante que desacelera tudo ao seu redor por um tempo. Então, algumas informações, esse 200 de dano por segundo é das, da Torre Inferno Múltipla, que tem ali em cima da, do CV. Então ele dá 200 de dano no nível 1. Outra coisa também, aquele duração do efeito, 0 segundos no nível 1, deve ser isso daqui, ó, da explosão congelante, que vai aí é, parar o... Diminuir a velocidade, dar aquela travada, aquele stun Pra poder segurar as tropas ali Pra que as outras defesas consigam Destruir também as tropas Então é isso, a gente vai só precisar saber Quando, a partir de que nível Que libera aí esse efeito de Stun, esse efeito de congelante aí Que dá uma desacelerada nas tropas Vamos lá e vamos ver também o nível de dano por segundo Aumentando, vamos lá então Pro nível 2 Vamos lá então, nível 2, tá valendo Nível 2 e realmente Ali na lateral a gente vê dois tracinhos ali, nível 2, muito top Vamos ver agora aqui, ó, 225 de dano por segundo e ainda não tem o efeito stun Mas no próximo nível, pelo que eu vi ali, já vai ter e vai ser de 4 segundos, vamos só confirmar Mas vamos lá então passar para o nível 3 para ver como fica isso daí Vamos lá então, nível 3, agora já foi nível 3 ali já rolando no CV, tá ali três pauzinhos na lateral. Vamos ver como vai ser agora sim, hein? Agora começa a brincar. Nível 3 a brincadeira fica séria. 250 de dano por segundo, por segundo. 4 segundos de duração de efeito, 4 segundos de congelamento, de travamento ali naquela naquela naquele efeito de explosão. Então, olha que loucura, galera, 4 segundos. Bom, bora lá passar pro nível 4. Pra ver como vai ficar essa loucura, bora lá! Nível 4 chegando, agora fui! Nível 4, ali na lateral, 4 também colocado ali. E vamos ver aí, ó: 275 de dano, 275 de dano, e 6 segundos de efeito de congelamento, de travamento ali, do CV explodindo. Os mil de danos estão é, mantidos aí do início ao fim dos níveis, e o, pelo que eu vi, são 5 níveis, né? Porque a gente já tá olhando ali. Pra atualizar pro nível 5 Então bora lá, vamos atualizar pro nível 5 e ver no nível máximo Como fica esse CV, hein Bora lá nível 5 agora Já foi! Nível 5 Ali na lateral já tem o Vzinho De 5 em romano E o CV tá totalmente full Vamos dar uma olhada aqui como fica A Giga Inferno Giga Inferno, 300 de dano por segundo 1000 de dano de destruição 8 segundos de stun de congelamento E 4 é o número do alvo, mantém isso daí, tranquilo Cara, que doideira, é muito dano por segundo E ainda tem a destruição de 1000 de dano E mais 8 segundos de travamento, cara Vai ser uma doideira, eu quero ver como vai ser isso daí na prática nos, No competitivo, quero ver que loucura que eles vão fazer Bom, bora lá, vamos dar uma olhada então agora Agora que a gente já viu ele, o CVzão Nível máximo, vamos atacar um CV nível máximo também Pra ver como vai ficar, então bora lá Vamos lá então atacar agora um nível máximo do CV13 Pra ver como é essa loucura Eu quero ver como vai ser a, o, o efeito de torrar essa brincadeira meu amigo, vamos ver aqui, ó vamos colocar aqui uma tropa, colocar o guardião ali, olha o que, nossa, olha o que torra, meu Deus, ele não deu dano praticamente, meu Deus do céu, bom, bora fazer o seguinte, bora aí dar uma ruxada nesse cv e vamos ver como vai ser, mas antes eu quero testar aquelas quatro, a quatro o, o múltiplo né, a múltiplo da torre, vamos ver como vai ser, eita, não deu nem tempo, Vamos ver, olha lá, olha lá, nossa, mano, vai destruindo Meu amigo, ó, quatro, vamos ver, opa, peraí Vamos ver quatro aqui como vai ser, ó Tudo de quatro ele vai dando, mano, é absurdo Agora vamos dar uma olhada, galera, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada em como vai ser a destruição em um gigante, mano Meu Deus do céu, bora lá, quatro gigantes Dois, dois, quatro, tá batendo os quatro de uma vez só Olha que loucura Tá destruindo. E ele quase não vai tomar dano, esse CV. Meu Deus do céu. E olha que loucura que foi. Morreu, já foi. Vamos lá, então. Vamos dar aquela pequena ruxada e vamos ver o que acontece pra saber como vai ser aí a questão de, derribar, de derrubar essa, esse CV aí pra gente ver se é possível, né? Será que é possível? Vamos testar aqui, vamos derrubar aquela aquele CV ali, ó. Vamos colocar aqui os gigantes e vamos ver como vai ser esse stun aí. Ó, olha Ó, Ai, no! Com... Nossa, ele fica muito tempo Olha isso O tempo que ele fica parado Meus amigos Que doideira O CV realmente tá muito forte mano, Muito forte mesmo Meu Deus do céu, tá realmente absurdo Bom, é apenas a primeira novidade A primeira novidade de todas Que a gente vai trazer Fica ligado aí que tem muita coisa, mas pra isso tem que se inscrever aqui no canal, mano. Se inscreve aqui no canal agora mesmo e deixa o seu like pra apoiar. Porque, olha, saindo novidade eu trago pra vocês em qualquer lugar que eu tiver, mano. Não quero nem ver. Bom, é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço e vamos aguardar mais novidades. Logo, mais tem mais. Nossa, tem a... nossa, tem a. Ah, deixa. Um abraço, falou, fui!